O discurso do presidente Lula foi emocionante e marcante. Ele falou, na essência, sobre sustentabilidade. Para que tenhamos proteção e conservação da natureza, é fundamental um novo modelo de desenvolvimento. Esse modelo precisa enfrentar urgentemente as gravíssimas desigualdades sociais e regionais. E para isso é necessário uma nova governança, que foi um dos pontos também centrais ontem do discurso do presidente Lula aqui na COP27. E essa governança tem uma novidade. O Brasil voltou.